Boa noite irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidar para uma rápida e curta oração, amado Pai, te damos graças e agradecemos a oportunidade de novamente repartir a Tua palavra com os irmãos. Que eu seja um vaso Teu, e que as palavras aqui proferidas sejam as da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre um assunto que aqui já foi falado muitas vezes aqui na igreja, só que eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente em relação a isso. Quero falar sobre a questão do relacionamento com Deus. É, inclusive quinta-feira, no Encontro dos Homens, a gente esteve falando um pouco sobre sobre essa questão e eu queria abordar um tópico esse tópico de um modo... É, ampliar um pouco mais as informações. Existem, eu, que eu saiba assim, existem duas maneiras de você se relacionar com Deus. Isso não significa chegar a Deus, porque aí já é uma coisa muito mais adiante. É, a primeira delas é o, através do estudo da palavra. Você começa a estabelecer relações com Deus à medida que você conhece a palavra. E mais do que conhecer a palavra, ela, é necessário conhecê-la para depois poder praticá-la. Tanto que é, dois versículos super conhecidos que eu quero lembrar para os irmãos...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 bem sucedido isso é reforçado lá em Deuteronômio naquele trecho que tem como subtítulo deveres de um rei lá no capítulo 17 versículos 18 e 19 também quando se assentar no trono do seu reino Escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Deus nos pede para que, todos os dias da nossa vida, a gente abra a palavra, que a gente estude essa palavra. Eu tenho uma formação científica, antes de trabalhar na área de recursos humanos, os 20 primeiros anos da minha vida profissional, como eu sou formado em química, foram muito ligados questão da ciência e da busca de respostas, eu diria matemáticas, na falta de outra palavra, porque a matemática ela é muito simples, 1 um mais 1 um é 2, 4 mais 4, 8, 10 menos 4, 6 e isso não muda. Eu tenho a tendência de eventualmente racionalizar por isso algumas coisas e às vezes eu tenho que pedir perdão a Deus, porque eu tento ver cientificamente e entender às vezes cientificamente o que Deus está me pedindo. E quando Ele me pede para eu estudar todo dia, Ele está me alertando sobre algo que a ciência me explica de um modo, assim, bastante simples. Todo ser humano, ele tem o que se chama um potencial mental. Esse potencial mental é a velocidade do aprendizado. Cada pessoa, cada pessoa aprende uma certa quantidade de coisas num determinado período tudo que for além é perdido, o resto é perdido então eu vi que não adianta eu querer ler a Bíblia num, dois, em um ou dois dias porque isso vai ser perdido a maior parte mas eu tenho que ler todo dia para guardar na minha memória e aí, existe uma outra constatação científica, se depois alguém quiser que eu, as fontes, eu posso consegui-las. Existe uma outra informação muito interessante, porque, à medida que você escuta com o passar do tempo, você vai esquecendo. Estatisticamente, está quase que correto que, daqui a três dias, Disso que eu falei hoje aqui, que você escutou, você está lembrado, você deve lembrar mais ou menos 10%. Quem sabe daqui a já um mês, você nem vai mais se lembrar que que foi falado naquele dia. Por isso, irmão e irmã, Deus pede, leia todo o dia. E quando você escutar uma pregação, pô, mas eu já escutei isso, pô, de novo. Pode ter certeza que você precisa escutá-la de novo. Ela está escondida lá no fundo. Tanto que você não consegue praticar aquilo que foi falado e isso tem que ser falado de novo para você lembrar e quem sabe colocar em dia em prática Existem três formas de aprender A primeira é é através da experiência e a maior parte das vezes a experiência ela é dolorosa ela resulta em dores é, muitas vezes ela é até casual ela não é programada e por isso causa situações complicadas que nos trazem angústias e nos trazem dores. A segunda forma de aprender é pela imitação. Você vê em algum lugar, você ouve e você passa a fazer como você viu. É uma forma de aprendizado mais leve. Eu diria ela é mais positiva. E a terceira forma é a reflexão. E essa é uma das principais recomendações da Bíblia. Estude, reflita, procure entender aquilo que você está lendo. Se você não entendeu, vá no dicionário. Aliás, hoje nem precisa de dicionário. Vai no celular, vai no, no, no site de pesquisas e você tem a resposta. Entenda, medite. Medite o que é aquela palavra que isso está te dizendo. Antes de falar da segunda maneira de relacionar-se com Deus, eu só quero lembrar uma coisa. O conhecimento da palavra... Estabelece o início da relação, mas a chegada a Deus exige muito mais. Quinta-feira eu falei no grupo dos homens duas frases assim que nos meus estudos me marcaram muito. A primeira delas é de Aurélio Agostinho de Dipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, e que ele diz assim: fala de amor no espelho da água de seus olhos e alma. Prega o Evangelho, e se for preciso, use palavras. Primeira vez que eu li, eu tive que, aliás, eu tive que ler umas três, quatro vezes, para entender a profundidade dessa frase. Porque Jesus disse, né? Ide ao mundo, evangelizai. Muitas vezes você se pergunta, por que que eu não consigo converter familiares meus? Por que, que eu tenho problema com meus pais, com meus filhos, com meus tios, com, ah, com amigos que eu não consigo converter? Não adianta ser bom no argumento se você é ruim no exemplo. O exemplo converte. Muito mais do que qualquer palavra. E isso que Santo Agostinho, chamado Santo Agostinho, dizia, você tem que viver a Bíblia, e um outro, uma outra frase. de Giovanni de Pietro, de Bernardoni, universalmente conhecido como São Francisco de Assis, disse assim, tome cuidado com a sua vida, porque talvez ela possa ser o único evangelho que teu irmão irá escutar. Deus... Quer que você estude a palavra para que você viva a palavra, para que você espelhe a palavra, para que você transmita a palavra através da sua maneira de ser, através dos seus gestos. Ai, eu tenho dificuldades em relação a isso, confesso, é complicado. Cuidado, quem sabe você seja a única Bíblia que aquele seu amigo vai ler em toda a vida dele. Que parte da Bíblia será que ele vai conhecer? A segunda forma de se relacionar com Deus é pela oração. Orar, conversar com Ele. Isso aqui já foi falado, daqui a uma hora o... o Vai ter aqui a sala de oração, os irmãos vão se reunir para juntos conversarem com o pai. Orar é isso, é conversar com o um pai. Eu confesso que eu sempre tive muitas dificuldades de conversar com ele. Assim, até eu posso honestamente dizer, eu sempre tive muita dificuldade também de conversar com o meu pai biológico. E eu enfrento isso muitas vezes quando vou falar com Deus. E quando você vê e estuda a Bíblia, você descobre, pô, como tem orações fantásticas que podem te ajudar, que podem te ensinar. Se você tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que eu, né?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 Capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Não quero cansar aqui, porque juntei, estive estudando aí, uma série de orações que existem na Bíblia para tentar me ajudar a me ajudar a me desenvolver e principalmente me acalmar para poder conversar com meu Pai, meu Pai Celestial não preciso citar a oração do Pai Nosso que Jesus citou e nos ensinou está lá em Mateus no capítulo 6, versículo 9 e 13. A própria oração sacerdotal que está lá no capítulo 17 de João do Evangelho de João tem a oração de Jesus no Getsêmani que está lá em Mateus capítulo 26 dos versículos 36 ao 44. No antigo testamento tem muitas orações Muitas orações legais Como a oração que Salomão faz lá em 1º Reis, No capítulo 3, versículos 5 a 10 Quando ele pede sabedoria é, Em 2º Reis, no capítulo 19 Versículos 15 e 19 Ezequiel pede proteção contra os assírios é, enfim, a oração, por exemplo, de, de, de, que, que Jó faz, está no, no, no fim do livro, né? quando ele reconhece que não conhecia Deus, a oração de Ana, né? é, quando ofereceu Samuel ao Senhor, mas pedindo que é, Deus lhe concedesse um filho, é, a oração dos próprios discípulos, que está lá em Atos, capítulo 4, 24, 31. É, enfim. Mas de todas as orações, tem uma que me toca muito, e isso aconteceu porque, há muitos anos atrás, eu ganhei uma vez de um amigo um livro, que eu emprestei, e depois, sabe aquela coisa, você empresta... Depois não lembra mais para quem emprestou, essa pessoa não devolveu, e fica aquela coisa assim. né? Uh, eu soube até conversando com um amigo meu lá de Santa Catarina, que parece que até o livro foi relançado. Esse livro me chamou a atenção sobre uma oração que é uma citação muito atípica dentro daquilo que acontece na, na Bíblia. Lá no primeiro livro de crônicas, no capítulo 9, tem uma coisa assim muito esquisita. Desculpe, é capítulo 4, é capítulo 4. É que o, o, acontece no versículo 9, a questão que eu estava falando. Olha só, a part, no versículo 1, aliás, toda a parte inicial né, de crônicas, que é, em princípio, não se tem certeza, mas tudo indica que foi escrito por éstras, o capítulo 4, ele continua aquilo que existe nos capítulos anteriores, que é a descrição da genealogia. Me enrolei na palavra. Genealogia. É, então, ali, ó, cap... versículo 1, começa, os filhos de Judá foram, pá, pá, pá, pá, pá. versículo 2, 3, 4. E assim vai indo, vai relacionando. De repente... No versículo 9 e 10, parece que o autor fez uma interrupção e escreveu algo interessante, escreve assim Foi Jabez mais ilúcido que seus irmãos Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo Porque com dores o dei à luz Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo Ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal De modo que não me sobrevenha aflição E Deus lhe concedeu o que tinha pedido Versículo 11 O autor começa de novo a relacionar Pessoas, o nome das pessoas. E é muito interessante porque o autor botou esses dois versículos ali no meio. E o mais interessante, quem foi Jabez? Porque isso não está explicado, não está em um outro lugar. Ele não é mencionado em nenhum outro ponto, em um a outro livro. E eu confesso que eu acredito também que a oração de Jabez é algo muito forte. E ela é muito interessante porque ela me passa aquilo que tem que ser a essência de uma oração, de uma conversa com o um Pai. A impressão que dá é que as coisas não estão boas. E ele faz quatro pedidos nessa oração que praticamente está numa frase e no fim parece que tudo acabou bem e vale a pena meditar um pouco sobre isso porque ele começa dizendo tomara que me abençoes Normalmente nós oramos por outros, até porque, principalmente no Novo Testamento, Paulo fala né, a importância da intercessão, é, de orarmos pelos demais. Mas podemos pedir para nós? Eu acredito sim, nós podemos pedir para nós e nós devemos pedir para nós. No Pai Nosso nós pedimos o pão de cada dia, mas como disse Tiago, cuidado com o que pedis, porque temos que cuidar para que é, Deus nos abençoe com aquilo que é importante para Ele, para que sejamos um instrumento dEle, para que consigamos atrair a atenção natural do Criador para nós. Nós temos, inclusive, que cuidar muito com essa expressão, Deus te abençoe, eu falo muito isso. E eu me dei conta que às vezes parece um bom dia, em vez de dizer bom dia, ó, oh, Deus te abençoe, virou uma coisa meio mecânica. E, pô, a bênção é uma coisa tão, tão significativa, porque você está desejando que haja uma graça enorme de Deus para com aquela pessoa. Quando pedimos bênçãos, temos que pedir para que Deus atue através de nós. O resto será consequência. A segunda frase da oração, e me alargues as fronteiras. Eu entendo isso como um pedido para que Deus engrandeça a, a vida. No caso, o pedia para Ele, e eu acho que nós devemos fazer isso também. Aumenta as nossas fronteiras, não no sentido ó, de ter mais coisas, de ter mais propriedades, de ter mais terras, de ter mais ó, o carro do, do ano. Não é nesse sentido. Não, é um pedido para crescer como cristão, é um pedido para que eu veja mais coisas eu que eu entenda mais as coisas e que eu pratique mais as coisas Deus é como se eu dissesse Deus, me dá um ministério maior né? muitas vezes nós nos queixamos, parece que temos coisas demais mas Será que realmente temos demais? Será que é o suficiente? Pedimos assim, né? Que Deus trabalhe através da nossa vida. Terceira parte dessa oração, que seja comigo a tua mão. Para que a gente faça as coisas, para que a gente alargue as fronteiras, para que a gente cresça, Temos que estar cheios do Espírito Santo. E quando pedimos que Deus nos dê a mão, que nos ajude, que nos oriente, é uma maneira de dizer, olha, queremos fazer a Tua vontade, queremos manifestar a Tua glória. Eu sei que muitas vezes parece que eu, eu, eu às vezes eu tenho a sensação assim pô será que eu sou a pessoa certa para fazer aquilo será que realmente eu estou capacitado para fazer aquilo quando nós falamos Deus fica comigo me dê tua mão não me larga tua mão não é? nós queremos que temos que te dizer ou queremos entender que se diga que as escolhas, as coisas que nós fazemos sejam corretas. Que Deus se faça grande através de nós. E essa expressão, a mão do Senhor, ela é muito usada ali, por exemplo, em Atos capítulo 11 e 21. Né? Os versículos, os discípulos pedem, a mão do Senhor permaneça conosco. Né? A quarta parte da oração... E me preserves do mal. Aquilo que Jesus já falava, falava falou também no, no, no oração do Pai Nosso. Ah, livrai-me, livrai-nos do mal, livrai-me do mal. Protege-me do meio do mal. Me protege da soberba, da arrogância, da impaciência. Que eu consiga afastar os obstáculos que me impedem de fazer a obra para o Senhor. Para ti, meu Deus. Que o impossível não exista para mim. E por favor, não coloque tentações diante de mim. <coughs> Perdão. Afasta o pecado. Afasta o pecado que me derruba. Afasta o pecado que me destrói. Me preserves do mal. E por fim, ele fala de modo... Que não me sobrevenha a aflição. É, na versão da revista atualizada da Bíblia do João Ferreira Almeida, eu procurei e não achei. Estranho, né? Porque você sabe quantas vezes Jesus fala a palavra feliz ou felicidade? Ele não fala nenhuma vez. Mas ele fala constantemente e ele oferece e quer que a paz dele esteja contigo. Ele nos dá a sua paz. Vamos ler isso. Está lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Busque isso, fuja das aflições, não crie obstáculos, peça paz. A Jesus, procure a paz no Senhor. Jesus soube que a felicidade é um momento fugaz, são momentos que às vezes passam, e que o importante é estar em paz. Reflita bastante sobre isso. Quero encerrar esse nosso encontro convidando você, irmão e irmã, a fazer a oração de Jabez. Ok? Ó, oh, tomara que me abençoes